Olha só, gente, quanta coisa linda. Aqui os quartinhos todos montados, olha. Essa daqui, eu vou dizer pra vocês o nome, calma aí. É a Lepeti, eu acho. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Esse azul com amarelo. Olha, ah, meu Deus. Linda. Gostou, mãe? Gostei. Olha que inteligente minhas, isso, gente. Aí pega o bebê, vai colocar ele aqui, vai abraçar de um lado, do outro, sem esforço só. Vai pegar aqui, vai fazer E eu queria aproveitar para agradecer a loja Agora Sou Mãe, tá? Eles têm, ó, Instagram aqui, eu vou marcar eles aqui. Tem a loja online também, que me mandou esse presente, que é o SOS Barriga. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Esse kit SOS Barriga aqui, ele vem com três faixas de barriga e um tapa calça, sei lá, né? É que quando você não consegue mais usar a calça jeans fechada. A ideia é a seguinte, que isso aqui... Vá dentro da calça para você para que você consiga usar a calça jeans aberta, tá? E aí não machuca a barriga. E isso daqui é para você colocar na barriga embaixo da sua blusa, para não ficar aparecendo barriga, sabe? Gente, tem coisa pior do que essas marmitas que a gente consome todo dia, leva uma comidinha para o trabalho e aí chega em casa, tem que usá-la para o dia seguinte. Como é que faz para tirar esse cheiro e essa gordura? Vou dar essa dica hoje para vocês com calma, explicando tintim por tintim. Ó, e uma super dica para ajudar a tirar o cheiro aí da, da sua louça, dos seus potinhos, marmita e tudo mais que tá com cheiro de peixe, de ovo, de cebola, tempero, né? É o novo IP, ó, controle de odor, tá? Ele tem, gente, um aroma de capim, limão maravilhoso. E aí, tá? O grande segredo é o seguinte, aliás, tem dois segredinhos, né? Um, você bota um pouquinho de água quente dentro dessa marmita, tá? Tira esse restinho aqui de comida, bota um pouquinho de água quente e uma gotinha de detergente P aqui em cada parte dessa. Depois, quando você for lavar, de fato, a, a sua vasilha, né, o seu potinho de plástico, tá? Tem que usar uma esponjinha, né, que seja muito macia, tá? O um ladinho macio dela, não usa a parte abrasiva, a gente nunca pode usar a parte abrasiva em plástico. Ó, então qualquer esponja que você tiver aí na sua casa, você vai usar sempre o lado macio, tá? Nunca esse lado aqui que é abrasivo. Por quê? O lado abrasivo, ele estraga o seu potinho de plástico, ele deixa pequenas ranhuras que guardam bactérias. Por isso que às vezes o nosso pote de plástico, com o tempo, ele vai ficando todo esbranquiçado, sabe? Meio desgraçadinho, meio, meio tristinho, sabe? Porque a gente passa a parte abrasiva. Não pode, depois fica mais difícil de lavar e ainda guarda muita bactéria. E aí lavou, enxagou, é só deixar secar, tá? Se por acaso você gostar de guardar os potes com a sua tampa, né? Uma dica pra você é colocar um pedacinho de papel toalha dentro pra ele não guardar cheiro. Porque às vezes quando ele fica fechado, guarda o um cheirinho. Galera, olha só quem tá aqui comigo. <risos> olha quem tá aqui comigo. Ah, né? E a gente queria convidar vocês pra semana da organização. A gente, é imperdível. Precisa pagar vai dar mil dicas. A gente <risos> tem que aprender. Porque eu uma apresentação da análise. Eu no Brasil todo com as dicas que ela tá aqui né?